Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros, eu sou o professor Emílio Júnior e antes de iniciar nosso treino para a barriga, deixa eu dar três recados. O primeiro, antes de iniciar qualquer atividade física, tem a liberação do seu médico. Isso é de suma importância e a orientação de um profissional em educação física. Dado o primeiro recado. O segundo recado, você quer ter cardápio nutricional para ganho de massa magra, cardápio para quem quer emagrecer ou o nosso mais novo cardápio seca a barriga com apenas 1.500 calorias, ó restritivo, vai trincar a barriguinha. Entra em contato com esse número do WhatsApp fala para a Daniele que você quer a promoção de 20 reais. Daniele, eu quero a promoção do cardápio de 20 reais, tá ok? Cardápio completo, promoção de 20 reais. Ficou a dica. Professor, tem mais uma dica. Não tem? Tem. Tem a terceira dica. A terceira dica. Essa dica vai vir com chá de ouro. Em breve, voltaremos com as nossas fichas de treinamento a um preço imbatível. Então, preste atenção. Nós teremos a ficha para iniciantes, ficha para intermediários, ficha para avançados. Teremos as fichas prontas e aquela ficha de treinamento, minha guerreira, montada somente para suas necessidades. Aí não é da promoção, porque aí é um trabalho à parte meu, com a minha equipe, gravando para você. Dados os recados, vamos começar fazendo um treinamento abdominal. Abdominal em pé. Você que tanto gosta. Primeira coisa, você vai ficar com os pés paralelos à largura do seu quadril. Pés paralelos à largura do seu quadril. Vai elevar. A sua perna dessa forma eleva, segura, ok. Volta à posição inicial, eleva a perna oposta, volta à posição inicial, eleva, jogando aqui em cima, jogando aqui em cima. Só esse movimento. A ah, professor, eu estou muito tempo sem fazer atividade física. Eu sou sedentária, não tem problema, minha guerreira? Sedentária com a idade acima de 80 anos. O importante é que você tenha a liberação do seu médico. Teve a liberação, eleva só a tua perna. Acabou. Professor, eu perco o equilíbrio. Coloca a mãozinha na parede e eleva. Eleva. Eleva. Só esse movimento, ok? Eleva. Vamos lá. Quem não conseguir, coloca a mãozinha na parede. Só esse movimento. Prestando atenção no meu, na minha mãozinha, né? Você me pergunta sempre, assim, professor, como é que eu fico com as mãos? Quando você eleva a perna direita, você traz o mais próximo da perna direita, o seu braço e sua mão esquerda. Quando você eleva a sua perna esquerda, você traz o mais próximo possível o seu braço a sua mão direita, tá ok? Só esse movimento, vamos lá, joga, joga, joga, mas joga mesmo, sem pena, e vai, vai ficar ofegante, vai ficar cansada, aí eu te dou a dica, o pulo do gato, que quase ninguém fala, né? o pessoal fala para você o seguinte, ah, faz esse movimento 3 vezes de 10, 4 vezes de 10, 3 de 15, 4 de 15, 4 de 20 ou 3 de 20. É isso que o pessoal geralmente fala. É o que eu mais vejo aí, até profissionais realmente renomeados falando para você fazer 3 de 10, 10 de 15. Eu vou contra tudo isso. Eu vou contra tudo isso. Eu falo para você o seguinte, se você não sente nenhum problema, se você tem autorização do seu médico, pega um reloginho, um relógio, um cronômetro, coloca ali no chão, e aí você marca 30 segundos. Tenta fazer esse movimento em 30 segundos, se você fizer certinho, como eu estou fazendo aqui, sempre ó, ponta dos dedos dos de pés apontado para cima, para frente. É isso daqui. Se você fizer isso aqui 30 segundos e não ficou cansada, ah, não ficou assim, ótimo! Parabéns! Aumenta para 45, 50, 1 minuto, 1 minuto e 10, e aí você progressivamente você vai conseguir fazer o treinamento e vai ter a resistência dentro das suas necessidades. Entendeu? Como é que eu posso falar para você? Imagina, como é que eu vou saber se você consegue fazer 3 de 10, 4 de 10, 3 de 15, 4 de 15, 3 de 20, 4 de 20? Não existe isso. Não tem como professor algum, só se ele é mediúnico, né? Tem uma instituição mediúnica para se mentalizar, ah, a fulana consegue fazer tanto. Eu não consigo. Se eu conseguir estaria milionário, mas não consigo. Então, o básico, com prudência, com prudência, responsabilidade, é fazer o quê? Botou o reloginho, 30 segundos, papá. 30 segundos. Sem bater no chão, tá? Sem bater, sem bater, faz vagar, faz com vontade. Isso aí. Poxa, 30 segundos, estou bem, estou tranquila. Legal. Aumenta. Vai para 40 segundos. Poxa, professor, legal, gostei dessa ideia, mas aí... Fica aquela coisa, quantas vezes eu vou fazer? Aí só o teu corpo vai poder responder. Com prudência eu falo, faça uma vez só, e aí você já muda para outro exercício e coloca. Ah, tá muito fácil, você já é intermediário, já tem mais de três anos de treinamento, aí você pode até brincar e fazer umas duas, quatro... No máximo seis meses. Se você já é avançado mais de 10 anos de treinamento, aí eu não preciso nem falar muito, né? É só você pegar, aumentar o tempo e fazer até sentir o corpo bem trabalhado. Foi mais uma dica aqui do professor Emílio Júnior, mas não termino não, porque tem outro exercício. Outro exercício é o seguinte, rotação de tronco. Professor, rotação de tronco dá resultado? Dá. Quando bem feito, dá resultado. Se fizer mal feito, claro que não vai sentir porcaria nenhuma. Desculpa, mas a verdade é essa. olha que a gente tem que falar a verdade. Eu não estou aqui para passar pano quente, ninguém nem ficar enganando vocês. Eu não sou assim, você sabe, eu sou direto. Então vai lá, pés de paralelos, à largura do quadril. Segure ambas as mãos à frente, dessa forma gire para o lado direito, olha só, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, ah, quase tentando virar mesmo, quase fazer aquela, aquela volta, é isso aí. Aí você vai sentir muito a lateral do seu abdômen. Aí você fez isso, vai pegar mais uma vez, vai girar para o lado esquerdo, gira, gira, a ponto que a sua visão periférica, professor, o que é visão periférica? Bem simples, sabe quando você coloca, você está olhando para frente, Olhando para frente, mas você consegue entender o que, que eu estou fazendo aqui. Exemplo, aqui eu estou com quatro dedos, aqui eu estou com dois dedos. É isso aí, visão periférica. Periférica. Então, quando você girar dessa forma, a sua visão periférica tem que ver o que está lá do outro lado. É isso que eu explico. Então, quando você faz o treinamento desta forma, você consegue ter resultado. Entendeu? Pegou? Pegou a lógica da coisa? Aí a pessoa fala, ah, professor, eu faço assim, ó. Não vai sentir nada, minha guerreira, nem meu guerreiro. Então, vamos fazer comigo. Vai lá. Abra as pernas, a largura do quadril, segura a mãozinha, pelo amor de Deus, aqui na frente. E agora, gira, gira, gira, gira, gira. Oh, sentiu. Parou. Gira, gira, gira, gira, gira. Caramba, tá pegando muito. Gira, gira, gira, gira. Vai. Isso vai, parou, sempre para no meio, tá, sempre para no meio, sente bem, sempre para no meio, sempre para no meio, Eu vou falar isso o tempo todo, é um mantra, sempre para no meio, sempre para no meio, tem que sentir mesmo, vai, ó. vai lá, isso, ai, ah, que dor, é, quando bem feito, você vai sentir dor, se estiver fazendo errado, minha guerreira, aí não tem jeito, Professor, qual é o tempo que eu faço? A mesma coisa que eu falei do outro, do outro exercício. Coloca o reloginho ali na frente e faça pelo menos 30 segundos. Ficou fácil? Aumenta para 40 segundos. Ah, e aquela pergunta que você faz sempre, que você coloca aí embaixo, professor, eu tenho hernia de disco, vico de papagaio, lombalgia. Eu posso fazer esse exercício? Não é o professor que vai saber se você pode ou não, mas sim o seu ortopedista. É o seu ortopedista, sim. É ele que vai liberar para você se você pode fazer ou se você não pode fazer. Gente, por favor, cuidado! Por isso que eu falo sempre, procuro médico, porque uma atividade tão simples como essa pode trazer problemas sérios para você. Vamos ao próximo exercício? É o seguinte. Pés paralelos à largura do quadril. Lembra do primeiro que tu jogou aqui em cima? É, é isso aí. Só que agora tu vai botar a mãozinha aqui e vai fazer isso aqui, ó. Jogou, bateu, jogou, bateu, jogou, bateu, jogou, bateu. Professor, o que, que isso vai trabalhar? Vai trabalhar também, ó, abdominal, a parte superior e inferior. Então, tá trabalhando todo o abdômen. Vou passar devagar, tu vai fazer comigo. E aí, você depois vai colocar aquele reloginho pra fazer, tá ok? Então, vai lá, pés de paralelos, a largura do quadril. Colocou a mão aqui em cima, dessa forma. E agora, você eleva, eleva, tocou, voltou, parou. Eleva, eleva, eleva, tocou, voltou, parou. E aí, você aumenta, aumenta. A velocidade. Aí você vai falar assim, professor, só isso daí vai dar resultado? Não! Só gritando. É, o professor tá cheio de graça. Cheio de gás. Não, minha guerreira. Não, meu guerreiro. Só isso aqui não vai dar resultado. Por isso que nós temos esse número do WhatsApp para você entrar em contato, falar com a Daniela que você quer o cardápio seca barriga. porque Estamos falando de barriga, é um cardápio que o nutricionista trouxe bem mais restritivo, 1.500 calorias para fazer isso aqui, ó. sugar, botar o abdômen em dia. Gostou da ideia? Gostou da sequência? Então, compartilha, dê seu joinha, inscreva-se no canal. Até nosso próximo encontro!